E aí eu sou o Gabriel Jordan do Robogás, do TRDI. No vídeo de hoje, o que que acontece? Durante essa quarentena, nós não podemos sair de casa. E eu tô respeitando muito a série. Na verdade, a última vez que eu saí de casa foi no dia 24 de janeiro. E a gente já tá em maio. Ou seja, já tem 105 dias, mais ou menos, que eu não saio de casa. O que significa que já faz mais ou menos esse tempo que eu não corto meu cabelo. Se vocês prestarem atenção nos vídeos antigos, a minha franja era mais ou menos daqui. Pra vocês terem uma referência do quanto meu cabelo cresceu. meu cabelo cresce bem rápido. As laterais do meu cabelo começaram a ficar muito grandes e eu comecei a achar muito feio. Então, hoje nós vamos cortar o cabelo, né, minha filha? Se você quiser ver essa experiência de uma pessoa desesperada, que estava se achando muito feio com o cabelo grande durante a quarentena, que nunca cortou o cabelo na vida, não sabe usar máquina, não sabe usar tesoura, mas tentou, né, fez o seu melhor, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. That's have... a yeah. Então, aqui estamos, né? Primeiramente, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu pareço um louco, né? Na verdade, são, tipo, 10 da noite. Eu já tava fazendo a minha rotina de skincare noturna, né? E a minha rotina de cuidados. Tava passando uma máscara de hidratação no cabelo e pensei... Eu preciso cortar o meu cabelo. Eu sou um profissional da beleza e eu tenho muitos talentos. Eu sei fazer maquiagem, eu sei fazer unhas, eu sei falar de roupa, eu sei fazer looks. Enfim, o que você nomear, eu sei fazer. No entanto, cabelo... É aquele negócio, eu assim, sei cuidar muito bem do meu cabelo. Agora cortar, minha filha, não é uma coisa que eu sei fazer. Eu poderia ir num barbeiro cortar meu cabelo? Poderia. Mas eu não sou burro, assim como a maioria das pessoas da minha cidade que não estão respeitando a quarentena. Então eu vou cortar meu cabelo em casa eu mesma e pensei em documentar essa experiência aqui com vocês. Gente, é sério, olha o tamanho do meu cabelo aqui atrás. Eu tô horrível, horrível, horrível, horrível com esse cabelo, tô enlouquecendo já. Então, eu tenho essa máquina aqui de cortar a barba e cabelo. Inclusive eu não sei cadê o carregador dela, gente E também não sei cadê a tampa traseira dela Pra vocês verem aqui como o nível tá maravilhoso desse corte Eu uso ela mesmo só pra aparar os pelinhos da barba Antes de vir com a lâmina Porque eu não gosto de usar barba Enfim, eu também tenho algumas tesouras aqui, né, nas minhas mãos Essas tesouras aqui eu já usei pra cortar peruca, né Então espero que funcione com o meu cabelo também De imediato já vou falar que eu não vou cortar em cima Porque o meu cabelo tá cortado perfeitamente em cima Assim como o meu barbeiro cortou lá no finzinho de janeiro O corte do meu cabelo ainda tá bem bonito em cima feio mesmo, tá só aqui nas laterais que tá uma aberração. Eu tô com um mapa, entre aspas, aqui aberto no meu computador. Eu não sei qual barbeiro que fez isso, inclusive tem um cara nessa foto aqui, porque eu peguei isso aqui de um TikTok de um cara, inclusive o cara do TikTok tá aqui na frente, né, que ele estragou o cabelo dele fazendo isso Olha só como é que eu sou, né, gente? Eu vejo uma pessoa fazendo um negócio que ela estragou o cabelo e eu vou lá imitar A minha máquina não tem númerozinho sabe? Tipo, cortar no zero, um, dois e tal Mas eu sei que ela tem cinco níveis diferentes que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque enfim, é minúsculo os negocinhos aqui então, áudio. Ah, qualquer coisa a gente raspa a cabeça, né, meninas? Chique, loucuras da quarentena. Se a Britney fez em 2007, né, porque eu não posso também. Mas vamos lá, né? Algum cabelo meu foi cortado? Eu acho que esse pente aqui tá muito grande, porque eu tô passando no meu cabelo. Eu sinto alguns sendo puxados, mas eu não sinto nenhum deles sendo cortados. Enfim, na última posição não deu, vou colocar aqui no menor. Vou tentar aqui no 4, né, da minha máquina. Gente, eu tô sentindo que nenhum fio do meu cabelo tá saindo. Vou tentar no um 3. Enfim, eu coloquei no menor pente de todos. e Tô tentando cortar aqui essa parte de baixo porque os pentes maiores não funcionaram na parte de cima. Ah, eu realmente não faço ideia do que, que eu estou fazendo. Vamos ver se eu aparando um pouco adianta alguma coisa. Então, acabou que depois de várias tentativas, meio que funcionou Então eu acho que realmente a máquina tava funcionando esse tempo todo Mas eu fiz no menor... Gente, eu me cortei? Como é que é assim? Como é que eu me cortei com essa máquina? Tipo, tem um pente de plástico surto Nossa, gente, parece que eu tô fazendo um mullet, né, no meu cabelo Aqui, é o rabinho do meu cabelo Chique Eu lembro que meu barbeiro vem mais ou menos reto Aí depois ele dá uma descidinha e continua lá atrás eu não sei o que eu tô fazendo atrás do meu cabelo, porque eu não tô vendo com o um espelho. Muito provavelmente eu vou pedir pra minha mãe me ajudar na hora que eu chegar nessa parte. Mas pelo menos aqui nessas laterais, vamos ver o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar tirar esse estufo de cabelo aqui, né, que eu tirei desse lado. Desse lado aqui também. Eu vou aumentar em dois ou três esse pente aqui. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. E tentar tirar mais um pouco aqui dessa parte de cima. Vamos ver o que, que isso vai dar, né? Tá, meu cabelo tá muito grande aqui nessa parte. Eu vou tentar dar uma tesouradinha nele, um corte. Gente, eu tô sentindo que meu cabelo vai ficar feio. Já está ficando, inclusive. Olha. Vou voltar pro zero e eu acho que eu vou tentar tirar um pouco aqui dessa parte de trás e dessa parte aqui de baixo. Nossa, gente, olha tudo que está ficando feio. Tá pior do que tava antes. Gente, às vezes assim sinto que essa máquina não funciona Mas ao mesmo tempo, meu cabelo tá saindo Deixa eu juro pra vocês, se meu cabelo ficar muito feio eu vou passar uns 20 dias sem vídeo aqui no canal Porque eu não vou aparecer pra gravar vídeo com cabelo feio não E vamos de 20 dias gravando vídeo de peruca Será que se é mais fácil cortar o cabelo molhado? Eu não lembro do meu barbeiro fazer isso com o meu cabelo molhado não, gente Pra mim, ele sempre fez seco, Mas enfim Tem uns fios bem aleatórios meus que a máquina não corta, eu não entendo, gente. Chique que junta a minha falta de habilidade e de conhecimento em cortes de cabelo com uma máquina ruim. Esse corte de cabelo vai ficar muito bonito, viu? <risos> Meu cabelo tá tão torto atrás, gente. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando, sinceramente, em usar um pente só no lado do meu cabelo inteiro e não fazer degradê nenhum, porque realmente eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou aproveitar que eu tô com essa máscara hidratante aqui há séculos no meu cabelo e vou puxar o meu cabelo inteiro pra frente. Acho que eu vou usar meu cabelo assim agora. O que, que vocês acharam? Comenta. Ah, enfim, né, com a minha mão mesmo, eu vou tentar raspar esse restinho aqui, ó, de o cabelo sobrou. Enfim, gente, vou passar a máquina e raspar tudo que eu ver. Porque eu já comecei esse vídeo sabendo que o meu cabelo ia ficar estranho, mas enfim, né, não tenho o que fazer. Então, gente, eu até peguei a câmera pra gravar a situação. Em cima, meu cabelo tá péssimo, porque a máscara de hidratação já secou completamente. Então eu vou aproveitar pra lavar. Assim, nas laterais, acabou que não ficou degradê nenhum. Mas eu realmente não esperava que eu fosse conseguir fazer igual do salão. Mas assim... Tá até decente, né? Tem alguns pelos soltos aqui. Não tá bem feito, mas, gente, real, olha só a situação da minha mesa. Tem, tipo, quilos. Quilos e quilos de cabelo aqui E não somente na mesa No chão também tem, mas aí eu já acho que Já tá bom de mostrar cabelo cortado, né Eu vou tomar um banho Aí eu vou tentar dar uma limpada aqui no estúdio Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou finalizar meu cabelo E ver como é que essa palhaçada aqui ficou, né Então, já volto então, gente, voltei. <risos> eu tomei um banho, né, e troquei de roupa por outra roupa preta, igual também a que eu tava. Bom, dá de ver aqui nas laterais que definitivamente não ficou com degradê. Eu também não tava nem com muita expectativa, sabe? Eu comecei seguindo. Mas no final das contas, tanto a minha falta de habilidade, que eu não sei cortar cabelo de jeito nenhum. Quanto essa máquina aqui, que é bem ruinzinha. O nome dessa marca é Nova e ela se chama NHC 3915, não recomendo. Mas também não ficou feio, sabe? Só não é o que eu gosto mesmo, que é aquele fadezinho na lateral. Enfim, vou secar aqui o meu cabelo pra gente ver como é que ele ficou no final das contas. Então, eu acabei de terminar, né? Basicamente, eu só sequei meu cabelo e vocês já estão tendo uma noção de como é que ele ficou. Então, o momento que eu acabei não gravando foi o momento que eu me desesperei, que foi o momento que eu tinha deixado meu cabelo atrás muito torto mas é porque eu não coloquei nenhum espelho, né, porque senão ia estragar o, o fundo infinito e aí eu acabei indo no banheiro e só fui ver no espelho do banheiro, então a minha mãe veio me ajudar, né é, ela veio tentar corrigir um pouco mais o estrago que eu já tinha feito, eu também tinha deixado alguns lugarizinhos aqui embaixo com o um cabelo grandinho, né, e, tipo tava raspado aqui, tava grandinho aqui mas ela corrigiu isso pra mim, enfim é interessante que quando você for cortar o seu cabelo principalmente se assim como essa for a primeira vez, né? Tem uma pessoa pra te ajudar a corrigir quaisquer coisinhas. E assim, quanto ao meu cabelo, ficou ótimo? Não, não ficou ótimo. O jeito que eu mais amo meu cabelo é quando ele tá um pouco mais curto, né? Aqui em cima, mas eu não mexi no meu cabelo em cima, né? Porque eu não quero estragar o corte que o barbeiro fez. E aqui nas laterais ele tá com fade, na lateral eu não consegui reproduzir isso. Mas o importante é que eu consegui fazer uma coisa decente e que eu tô treinando uma coisa nova, né? Quem sabe eu eventualmente não aprenda a cortar cabelo. Eu vou acabar tendo que encomendar online alguma... Máquina de cortar cabelo que seja melhor. Então, se você conhece, me recomenda aí nos comentários. Também é importante a gente lembrar, e eu quero que vocês levem isso como... Uma inspiração, talvez, de que a gente tá na quarentena. A gente não precisa sair por motivos desnecessários. Às vezes, não cortar o cabelo pode deixar a gente se sentindo meio feio e meio pra baixo. Assim como eu me sinto, eu me sinto feio e me sinto pra baixo quando eu tô com o cabelo grande. Mas nem por isso eu vou colocar a minha vida e a vida de outras pessoas, né? Principalmente de outras pessoas, porque eu não faço parte de nenhum grupo de risco. Mas isso não me impede de forma alguma de ser vetor de, desse vírus, caso eu entre em contato com outras pessoas. Então seria extremamente responsável da minha parte sair de casa, não precisando. Porque eu não preciso sair de casa, tudo meu eu faço de casa. Já tem mais de 100 dias que eu tô dentro de casa. Assim, como eu falei lá no início do vídeo, a última vez que eu saí foi no dia 24 de janeiro. Ou seja, tem 105 dias, 106, né, porque já tá virando à noite aqui também. Então, por favor, se você pode, se você não é um trabalhador essencial ou então se você não tiver nenhuma emergência, como, por exemplo, hospital ou coisa parecida, não saia de casa. E se você precisar, por exemplo, pra fazer alguma compra ou coisa do tipo, saia sozinho, não leve ninguém da sua casa junto. E mantenha-se em segurança, né, gente? O vídeo não era pra ser tão sério assim, era só pra eu ser idiota, cortando meu cabelo e deixando ele feio. Mas acabou que eu deixei ele feio, mas depois eu consegui dar uma consertada nele. Enfim, gente, comentem aí o que, que vocês acharam. Sejam bonzinhos comigo, tá? Porque foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Essa parte faria aqui Que eu tô mostrando pra vocês Se você gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like aí embaixo, né? Desse meu desespero aqui Cortando meu cabelo Mas também comenta Qual foi a sua parte favorita do vídeo O que, que você achou do resultado final Faltou uma transiçãozinha melhor Aqui nesse lado do cabelo Mas é o que, que a gente faz? Esse truque, gente, a jogada do cabelo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, unhas, agora cabelo também, né? <risos> Tem alguns outros vídeos de cabelo aqui no canal, mas nenhum é de corte. São de coisas que eu realmente sei fazer, que é resenhar produtos de cabelo. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda bastante, estamos bem perto de 50 mil inscritos. Eu produzo conteúdo não somente aqui no YouTube, como também no Instagram